Fala, meus amigos. Vamos continuar aqui em Skyrim, na missão principal aqui de Skyrim. Vamos voltar lá no Asbern, ou na localização ali do manuscrito. Vamos no mapa. É, gente, como a gente ainda não conhece a região aqui, não fui ainda aqui no Winterhold, É aqui tá o um lugar. Bora aqui na carruagem, que boa. Bom, chegamos aqui em Winterhold, vamos lá no castelo e treta é essa aqui e porra é essa Eita meu pai do céu vamos tá cidadão porra sai toma esse, esse esse negócio de mostrar o dano é bom demais gente bom eu coloquei um mod novo gente de que faz diferença onde você acerta o cara, entendeu? Vocês estão vendo ali em cima, no lado esquerdo? Ô doido, que porra é essa? O cara é escroto pra porra? toma não. não. Ó, vou acertar, vou tentar acertar a cabeça dele, ó. Esse aqui chama o mod Wide Cat. Wide Cat, isso mesmo. Aqui, ó. Tem um modzinho de desfolar de desossar o cara, que nem água muito massa, agora tem uma coisa que eu acho muito da escrota é o tal da fase de neve, eu odeio esse negócio, outro ponto aqui cara, que eu quero falar com vocês é o seguinte, é... tá vendo aqui as lanternas gente, eu não sei que, que coisa escrota que tá acontecendo, porque eu, eu não tô sabendo poss... opa, isso aqui é o que? é guarda? é o guarda Agora vou ter que fazer a magia aqui. não, já vai errado. Pronto. Eu devia ter falado lá com o Wes Bern, lá, que aí ele me falava onde que é essa parada e pronto, acabou e boa. Que que é isso, pai? Jesus, nesse frio. Ô, oh, louco. Ah, tá, é aquele cara. E saca dos livros. ele ó. Tá, tá, tá. Vamos, vamos, vamos, vamos. É, deixa eu ver aqui. ah vamos ler. Então... Ah. Aí, pronto. Porra, já o livro. Não tinha visto. Tá. Ah onde está? Ah, sim, eu, eu lembro, cara. Tem que achar esse cara numa toca no gelo, cara. Essa coisa missão escrota da porra. Eu não curto, cara. Eu odeio missão que você tem que ir no gelo gelo e água, né? cara? Quem gosta de fase da água? Ninguém. Eu nunca encontrei um cidadão na minha vida que gosta da água. De, de, de, de de fase de água, vamos aqui, até, eita mulher, o que que é isso papai, tá maluco, vamos lá, é, agora deixa eu só mudar uma magia aqui, força assim, o que eu acho melhor, eu vou salvar daqui né, porque, já tem um tempinho que eu não salvo. Só vai ter um pouco aqui. Vou salvar, que eu não lembro se ele é agressivo. E eu tô. Vou trocar uma ideia com ele aqui, boa. Dig! O que é isso? Uh, uh, uh. O cara tá morrendo, hein? O Eles ah, Parece o pai um colega Eu meu. Falecido o pai dele, cara. Puta que pariu, bicho! Sétimo Signos. Hum. Tá bom, vambora, gente. Eu não vou perder tempo aqui ficar é, conversando com o cara. Já pegamos o que queria de informação. Bora lá, senão fica muito chata a gameplay. Uma outra trilha por aqui. Ó. Tá vendo? Véio? As lanternas do jogo tá tudo avacaiada. Cadê a estradinha que tá mostrando? É aqui, ó. É por aqui. Gente, eu vou tentando fazer umas edição aqui, porque senão, focar assistindo o cara andar no meio da floresta é sacanagem. Aqui eu sei que tem um tigre nem sabe? Aqui. Bora, velho. Vou dar um tiro nele pra pegar mais continuidade Toma. O que é, que é isso? O que que foi? Tá com os olhos meio vermelhos O que, que você quer? Ah, tá, tá só passando a missão Eu não sei, gente, que, que, que missões são essas, cara é, é... Eu instalei outros mods e sinceramente eu não me lembro o que, que, que, que acontece, cara Não lembro mesmo, gente Opa, então tem ali ó, o que né? é aqui um, é um... parece que é um urso É um urso mesmo Vai meu paizinho Ufa, tá vendo gente, agora, tipo assim, com o Wide Cat, que é esse mod que eu falei pra vocês Aonde você acerta, tanto com espada, com flecha, faz diferença, por exemplo se eu der um tiro na perna de um camarada, é bem provável que ele caia no chão, se for um ataque bem sucedido Beleza, gente, trama aqui, bora lá Ah, velho, que bosta, cara Tem que descobrir o que, que é isso, né? Ó. Esse que é maluco que tá falando sozinho, ou tem alguém? Deixa eu ver. Ah, cara, aqui é cheio de armadilha, mas eu acho que no meu nível de furtividade, eu acho que eu não ativo uma armadilha nenhuma. Uma coisa que eu ia contar pra vocês aqui, pra quem não sabe, os livros que são mais caros, na hora que você olha ele é assim, quando ele é um valor ali maior que 30, 50 moedas, é porque é livro que ensina... Habilidade, porra, bicho, que susto! Vamos aqui, sap... eu acho que normalmente tem pedra. Não. Tem alguns que tem as pedras, né? Então é bom dar uma olhada. Aqui eu lembro que tem uma armadilha, não? Não é que não. Oi, você custa ver o diabo. Eu custa ver, cara. Oh. Eu que... é, é, é, é foda isso, eu não sei se o cara é inimigo, porra. Toma no zói. Porra, sei lá quem é você. Tem esse machado na mão mesmo. Nada na porrada, nem sei se esse cara pode, podia ter morrido, mas... Igual já era, né, gente? Ai, matou o bacana todo, velho. Olha pra você ver o colega dele. Maluco. Opa, não sei mais o que fazer. Eu nos unindo pra tentar libertar do escuma. Pra um pouco <risos> Véi, a ideia dos caras, onde que eles vêm pra fazer desintoxicação, puta que pariu, velho. Na moral ser doente ó, ó, ali ai, paizinho ah, tá de sacanagem com a minha cara vou morrer morre Tá ah, doido, gente? Eu não sei como é que esse cara me viu. Porra! Tava baixado. Deixa eu ver, cadê cura? Vou curar aqui rapidinho. Olha, pegar fogo não vai. Tem uma forja ligada ali, tá de boa. De ficar pegando as coisas, gente Não perde tempo demais Vê que eu subi o nível Eu estou achando que eu estou indo para o caminho completamente equivocado É aqui atrás, ó Vou voltar, gente Eu não vou continuar explorando aqui, não É, vambora, gente Não tem jeito, não Ali eu voltei ali Editei aqui o vídeo Para não ficar grande porque não tem o que fazer ali, não Besteira Aqui, pedrinha Bota mais um Receba Vai dar merda Vai dar merda Porra de fugida é esse, velho, que eu tô ouvindo Ó, oh, que susto, cara O que, que é esse bicho doido aí, viado? Tá ah, porra Tá ah, maluco O bicho tá ali batendo no um portão que nem um doente, cara vocês estão escutando, vai parecer um rugido, cara Tá vendo? Coisa escrota e Tem um passarinho gritando igual um maluco Isso é de um mod que eu instalei, cara Esse passarinho cantando desse jeito o maluco lá Toma As pedras da alma Olha lá, palhaçada Palhaçada Idiotice Idiotice O que que botaram a alavanca do outro lado da parada, né? Ui, vai cair, cara Ixi, eu lembro que essa missão é grande pra porra, cara Uh! Pai do céu! Olha o cara lá embaixo, ó Dá uma flechada na orelha Toma! Você não enxerga, quero ver você me, me ver Toma, na carcunda, meu filho O último ossinho Adeus Sim. Olha lá o maluco, olha Treinando box Que porra é essa, doido? Toma aí, fica aqui de boa 600 de dano, doido Você é doido? Hum. Seba Aqui a ah, gente eu não vou gastar tempo abrindo esse tanho. Ah, vou gastar. Chega aqui, não tem nada. Elmo, que era um elmo de anão, não que é pesado demais. Tijara. Ah, tá de sacanagem. Boa, garoto. Foi o mais rápido que eu imaginei. Opa! Será que isso aqui é bom? Acho que é, hein. Deixa eu ver. Isso é mais bonito. Como que eu desço, gente? Aqui, né? Orelha é seca. Vou ver o que esse cara Vou pegar. A orelha. Opa! Ó, tá na cabeça, gente. Olha tá lá em cima, ó. Red, Palmer, no lado esquerdo, superior. A diferença agora, entendeu? Se você tá cansado dessa bosta de não fazer diferença quando você dá um tiro no cara. É só você instalar o White Cat Gato Selvagem o Wild Cat Pronunciando Sem Sem ser na pronúncia correta W i. Pera aí Toma Toma Ô doido E que, que é isso? Cara, eu tô numa dúvida aqui danada Deixa eu ver uma coisa aqui, gente Ah, eu já tenho os três gritos Por que que os caras não estão Tentar acertar a perna dele sem ele morrer? Mas o problema é que furtivo dá dano demais Errei, Olha lá Ah, acertei o pé dele Olha lá, ele tá andando devagarzinho Ó, tem uma águia ali, nada a ver Ó, tá vendo? Quero acertar aquele outro ali, ó Errei, viado Ah, acertei o pé dele, mas não adiantou, morreu ah, esse é o que tava morto, né, cara? Já tava quase morto aqui na perninha dele, ó. Cidadão tá ali e dá tá vazia. Ah, morreu. Eu tô na coluna dele. Passar por aqui, eles vão escutar. Só que não. Toma. Cadê? Tem um inimigo. Uh! Puta merda. Toma. Não. Ui. <risos> Ó. Você... Ui, meu pai. Não morreu, não? Morre. Toma! Ô, oh, via! Toma aí! Toma! Toma! Ah não! Você fica muito perdido, cara. Eu vou por aqui. Porque tá parecendo que é por aqui. E ali, ó, tem uma porta e aqui é a única descida. Ô, oh, Vou matar esse aqui que tá mais perto. Não morreu? Toma, maldito. Ah, eu consegui errar, né, gente? É fera. Toma. Toma. Só falta você. Toma. Foda isso, cara, você fica mais perdido que palhaçada do carai. Vai ter aquele choro. Oh, shit, cara. Eu vi o trem na minha, cara. E eu consegui pisar na parada. Ah, não, eu vou te falar, viu? É aqui mesmo. Vai ter aqueles choros, cara. Aquele... aquele... Choros, sei lá como é que fala o nome daquele bicho desgraçado. Eles estão vendendo capeta. Calma. Calma. Lesão no braço, olha lá. Lesão no tórax infligida. E faz diferença, o cara... Tem, tem um, não dá power attack é uma porrada de coisa que o cara não pode, não pode fazer quando ele tá machucado assim, saca? O que é aquilo que tá brilhando ali, cara? Calma. Vamos ali ver o que, que é isso agora. isso. Ah! Coração, que, que é isso, cara? Ah, tá. Eu tenho que matar os animais indicados pela águia. Entendi. Então, baixa. Óbvio que ia dar merda, né, gente? Um gigante aqui. Toma. Vamos tentar acertar a perna dele. Vamos tentar acertar a perna dele. Eu quero mostrar a vocês. Não acertei. Foi na perna? Não. É. Massa é demais, velho. Será que eu posso matar? O que, que é isso? Toma. Outro inimigo também? E toma. Morre logo aos dois. Tô nem vendo, gente. nem vendo. Olha que bonito, cara. Armadura imperial top. A capinha do Império. que o cara tem duas três armaduras diferentes, fi? Isso é doido. Olha. O povo aqui é bem equipado, filho. esse que é aqui? Penumbra. Doido, hein? Não vou pegar esse não ah, escudar o um maneiro. Bora. Isso bosta. O que que tá acontecendo? O que que aconteceu, gente? Ah, abriu uma escada aqui. Porra, não viu, hein? Cadê, gente? Ai, e, papai. Não é que eu tô falando? Nossa senhora, gente. <risos> Ô, gente, como vai demorar pra cacete essa porra? Eu vou parar por aqui, a gente continua na próxima gameplay, tá? Obrigado quem assistiu por aqui, não esquece de comentar o que vocês acham que tem que melhorar aqui na gameplay o que vocês querem ver e vamos, vamos em frente um abraço a todos, até a próxima, tchau pessoal